E aí, gente? Tô acabando de me arrumar aqui. Hoje eu vou gravar o Galisteu sem filtro. Ó, oh, vou usar. Você já usou? Edelis. Maravilhoso. Tá acabando. Não é possível. Eu tenho outro. Não posso ficar sem. Edelis. Edilis, eu tenho aqui. Olha aqui suas coisinhas. Tô ganhando nada pra falar desse produto não, hein Já tô avisando, tô falando que eu gosto, que eu uso Eu acho ele O Poder Gosto Então hoje, hoje eu não tenho Thiago Fortes Hoje eu não tenho Junior Mendes Marquito, Cacá Moraes, não tem ninguém hoje Eu já tô fazendo tudo sozinha Tudo sozinha, então vamos ao tutorial A louca <risos> Ó, essa paradinha aqui, ó Ó, Denise. Agiles Como você fala, como você quiser, tá? Eu já ouvi todo mundo falar de tudo que é tipo Vou te falar Não é pra você que ainda não tem Rugas Esse é pra quem tem, ó Você passa um pouquinho assim Esse é pra quem já tá Aqui, ó, tem que tomar cuidado Pra quando já tá aparecendo as primeiras rugas Que não tem jeito, né, meninas? Se você ainda não tá nessa Um dia você estará mas até você tá também, de repente já lançaram uma coisa melhor. Que essa parada é boa, é? Ui! Pois eu vou até. Deve ter passado de um lado só pra vocês verem a diferença, que nem tem na internet. Mas eu não sei se eu passei certo, porque na verdade eu tenho que passar antes da maquiagem Aqui, aqui, ó, já vai puxando tudo, sabe? Parece que tem um doberman aqui, um doberman aqui, arranca, puxando pra trás Maravilhoso